Então pessoal, esse dia foi especialíssimo. Fiz aniversário hoje e também teve o sexagésimo inscrito no meu canal. De novo. Legal demais, eu agradeço a todos vocês que têm assistido, se dedicado em aprender alguma coisa, porque sempre eu faço algum vídeo para ensinar alguma coisa, ou falar da minha vida, alguma coisa que é importante para mim, faço esses My Days, falo de saúde, segurança, falo de aspectos comportamentais e também faço review e unboxing de produtos de tecnologia que eu uso para fazer o audiovisual desses vídeos, que eu gosto demais, tá? Então muito obrigado por você estar tá caminhando comigo nessa jornada, agora eu tenho visto, gente, as estatísticas do YouTube e 81% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal, então mais de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, então eu gostaria que você, que você encontrasse o meu canal, que você assistisse um vídeo, não fosse egoísta, gente, vai lá, se inscreva, dá o like, compartilha nas suas redes sociais e faça esse canal crescer, para que mais pessoas tenham contato com saúde e segurança. Tá? Esse, esse é o meu propósito, ter um canal que a gente converse diretamente, sem muita firula e de forma que você aprenda como também eu aprendo assim. Tá bom? Passar essa experiência para vocês. E um vai ajudando o outro. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Vem comigo nessa nova jornada aí, vamos atingir um milhão, vamos atingir mil inscritos, vamos atingir um milhão de horas, vamos atingir cem milhões de horas. Vem comigo, depende só de você. Ah, e também comentando, ó, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo de novo, de um notebook que eu estou rifando, um, um notebook da Dell geração G5, com 16 GB de memória RAM, com placa RTX de vídeo 2060, é um baita do um computador me ajudem a comprar uma rifa eletrônica Login, ele vai ser sorteado assim que todas as rifas forem vendidas beleza então vem comigo nessa aí e vamos fazer vídeos que ensinem as pessoas que ajudem as pessoas a não se machucarem se manterem saudáveis e seguros aí ah, hoje também tem a participação nesse vídeo do cardiologista que está fazendo tratamento comigo doutor andré ele vai falar um pouquinho sobre pressão arterial, porque nós estamos no novembro azul, que trata de doenças, particularmente né, a doença de, de o câncer de próstata nos homens, mas o cuidado com a pressão também os homens devem fazer. Então o doutor André vai falar um pouquinho sobre pressão arterial. Olá, meu nome é André Schuster, sou cardiologista e vou falar um minutinho sobre hipertensão a pedido do Romildo a hipertensão é a comorbidade mais comum na população adulta. Mais de 50% das pessoas terão hipertensão. Quando não diagnosticada, ou se não tratada, ou se descontrolada por muito tempo, ela pode causar problemas cardíacos, do tipo infarto, do tipo insuficiência cardíaca, problemas renais como doença renal crônica, problemas neurológicos, como acidente vascular cerebral. Então, minha dica é, meçam a pressão periodicamente, façam consultas, e quanto antes diagnosticarmos e tratarmos, melhor será o futuro. Então, um abraço, estou à disposição. Vocês sabem por que fazemos isso? Porque saúde é assim que se faz, e eu faço.